bande guru padottam bhakta bhaktavin Sri Chaitana shri chaitanya prapun bande nitam sahoditam Sri <coughs> nanda nanda bande radhika charanodayam gopi jano samayuktam binda vanam manoharam Vanchakalpotaru vasaki pass in the viva chur. Patitanang pavone babesna namaha. Mukankaro tivacha lang pangung lang Yat ki patamahangavandi parama anandamadu. Brinda, ituside bipia vikes vasachi. Snavakti bode devi satovatui namaha. Nara, Yoranamaskrita, Naruncha, Ivanorotamam. Devim Swaraswati, Vasam Tatuja, oh, mudire Sankirtane Krishna, Katopodesh. Gauri, oh, patrasho, sadanurakto Guru Bhakti, Yukto. Oh, bhakti, pramodaksha jagod, baronyo, Deyam yam sada pari pavang nam padam siva virinchanutam saranyam. Bita di hum diputam. Mande maha purusate charana revindam. Yat pa da palavanakachan namanichataya. Bis puriji adarshi purna não rageros, saír os <coughs> ar mortes, Sara Adikam heikada kipan karush, Sri Krishna Caitanya Prabhu nanda, siyad deita gada adhar gaurabhakta binda, Sri Krishna Caitanya Prabhu nanda Sri Advaita Gada Dharasivasadhi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram. Ram, Ram, Ram. Hare Hare Ajanulambita hujav kanukaah bhutaah tu sankirtanai kavitaro kamalaah yathaksho mishaam baru dije palu bande jagat priya karu karunaah Hari Krishna Hari Krishna Krishna Krishna Hari Hari Hare Ram Hare Ram Ram, Ram, Ram Hare Hare Nama Migangetava Padupankajam Sura Bandito Bhuktin Chamuktin Chadada Sinitam Babanurupe Nasada Naranam Ganga Taranga Ramani Kalapam Gauri Nirantara Bibushi Bhagam Nara Yano Priamanangamada Puharam Baran Bagi sajusho badane lakshmi rjasvacha bakshashi jasyasthi -sambhi hide sambhid vam hari krishna hari krishna krishna krishna hari hari Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, Hari Hari. Jésyasti bhakti de Bhagavati, a kincana sarvaguna istatro shama surah. Haru abhaktas chakuto mahadguna manu ratin asato dhabatogui. Jasyasthi Bhakti Ravagavati Yakinchana Sarvaguna Istatrashama Satiswara Haru Abhakta-Syakuto Mahadaguna Manoharathena Asato Dhabato Gaudiya Gostipati Gaudiya Gostipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Takur Prabhupada O Paramahamsa Jagat Guru Jis By personal effort que através do nosso esforço pessoal, através do esforço pessoal, a alma condicionada não pode alcançar a bênção suprema, a auspiciosidade mais elevada. Mangal significa auspicioso, benéfico, abençoado. Gaudya Sri Srila Bhakti Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. Paramahamsa Jagad Guru disse que a alma condicionada tenta uh, desenvolver uh, bênçãos em suas vidas, mas uh, no nome dessa busca, se ela comete erros, ela pode destruir sua própria vida espiritual. Essa é a condição uh, das almas iludidas pela, pela, pela matéria. Para entender Guru Vaishnava, o Senhor Supremo, o Dama Sagrado, a realidade transcendental, a prácrita Jagat, em primeiro lugar nós precisamos sair dos nossos anartas. Porque com uma mente material, com uma concepção material, com, concepção material, com um desejo de desfrutar da matéria, eu não posso ver o Vaishnava. Não é possível. Com anartas no coração eu não posso realizar That's o sábio, não é possível. É por isso que no Chaitanya Charitamita está escrito a prakrita Vastu, a realidade transcendental, a existência absoluta do Senhor Supremo, eu não posso senti-la, eu não posso percebê-la através dos meus órgãos dos sentidos e através da minha mente material. Solution given in a solução dada no Bhagavatam é. Seven ataha, ataha kishnanamadi. Ataha kishnanamadi, kishnanamadi. etc. Neste mantra, a palavra Adi significa etc. Krishna Lila, Krishna, Vahita, Krishna Parikar, os Vaishnavas. Então, o nome de Krishna, o Dama Sagrado, a Morada Transcendental do Senhor, os passatempos de Krishna, os companheiros eternos de Krishna, os Vaishnavas, tudo isso não pode ser compreendido através da aplicação do meu cérebro, dos meus órgãos dos sentidos, através dos meus olhos, eu não posso ver o Vaisnava. Mas, ao mesmo tempo, o mundo inteiro vai tentar ver o Guru o Vaishnava e o Senhor Sim. Supremo, Sim. através da sua própria mente. Is isso é o que acontece no That's momento atual. E Bajan, é por isso que eles são trapaceados no nome do Bajana. Bajan. Eles não conseguem alcançar o Autoha, sucesso. Kishnu, namazi, shabon, mukhei, yuvayam, adu, svayme, vuskurti, é um fator, um fator automático. Se eu sou sincero, se eu não tenho duplicidade, automaticamente pela misericórdia do Guru dos Vaishnavas, nós realizamos sem a misericórdia deles, nós podemos escutar, ler, prestar atenção, mas nós não vamos realizar. Sem humildade, sem sinceridade, nós não podemos avançar. Alguém poderia memorizar todo o Shastra, toda a literatura védica e dar aulas, mas ele pode não entender o Shastra. Essa mesma pessoa pode não estar realizando o Shastra. A digestão do Shastra, a digestão e a assimilação, só são possíveis pela misericórdia do Guru, dos Vaishnavas. Alguém poderia dizer, eu posso ler, eu tenho muito poder de memória, eu vou ler tudo e vou memorizar. Mas isso não funciona dessa maneira. Então, nós temos que observar brahmacharya. Sem celibato, nós não podemos desenvolver poder. O que significa brahmacharya? O que significa celibato? Aqueles que estão em vida familiar, eles também podem seguir uma brahmacharya muito alinhada. Na vida familiar, na vida de um grihasta, nós podemos observar um voto de brahmacharya também, de celibato. As pessoas pensam que não se casar significa brahmacharya, significa celibato. As pessoas pensam, porque eu não sou casado, eu sou brahmacharya. eu sou celibatário. Não é assim. Algumas pessoas, que se acham importantes. Às vezes, vinham até Prabhupada Bhaktisiddhanta e diziam, olha, Prabhupada, eu sou um Brahmacharya. Quando Prabhupada pra, pra falava sobre o Sanyasa, sobre o Brahmacharya, sobre o celibato, e as pessoas lhe diziam, eu não sou casado, eu sou Brahmacharya também. A Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia, se você diz dessa maneira, que só porque você não é casado, você é brahmachari, então a gente poderia dizer que os animais que estão na floresta ou no zoológico, eles são então, brahmachari, mais importantes do que você, porque eles também não são casados, moram na jaula. A questão do brahmachari, do celibato, é algo diferente. Brahmachari significa que nós sentimos atração somente pelo guru pelos vaishnavas e pelo aprácrita -jagat, pela realidade transcendental e por mais nada. Quando nós estamos no nosso mundo material, o mundo material é chamado de Devidam, a morada de Maya, o universo de Maya, da ilusão. E existem incontáveis uh, itens, objetos para serem desfrutados. Maya Devi decorou essa realidade. E agora é você, quanta atração você sente por essa matéria decorada de objetos ou não? Depende de você. Também acontece com Indra a, Maharaj, a, Maharaj a, e Virochan. É um passatempo descrito no Shrimad Bhagavatam. Que chama das Babaji Maharaj já contou várias vezes. Ambos diante de Brihaspati vão aprender os Vedas, o conhecimento eterno. E novamente Indra Maharaj, depois da aula que acaba, depois da aula ter acabado, Indra Maharaj mais uma vez volta e conversa com o Guru para aprender algo pessoalmente, Brahmatātva. E Brihaspati diz, nós temos que observar Brahmacharya durante 12 anos. Se você ficar comigo em celibato durante 12 anos, você vai conseguir entender algo. Alguma coisa uh, Indra consegue absorver, mas Virocana, que era o outro aluno, não consegue realizar nada, zero. Então, diante do Guru, muitos podem vir. Quem vai receber misericórdia e quem não, quem pode entender? Somente o Guru pode realizar. Somente o Guru pode enxergar quem está recebendo misericórdia e quem não está. Na verdade, eu estava falando sobre as qualidades dos Vaishnavas. Às vezes parece que as qualidades de um... De um de um médico, de um erudito, de uma figura conhecida, nós imaginamos, olha, essa personalidade tem um caráter perfeito. E às vezes nós podemos enxergar algum aspecto que pode nos lembrar o comportamento do nosso próprio Guru. Ah, ele tem uma qualidade igual como o meu Guru Maharaj. Então, ele é uma pessoa de bom coração, ele está sempre falando de com bom humor. Nós podemos ver qualidades como essas e dizer, ah, ele tem qualidades de um Vaishnava, como o meu próprio Guru. Mas nós não podemos dizer isso, porque as qualidades de uma alma condicionada, elas podem até parecer as mesmas qualidades de um Vaishnava pura, mas elas não são assim. Porque o Guru Padapadma, o Guru dos Pés de Lótus, tem qualidades transcendentais. A prakrita. Ele tem, essas qualidades materiais são boas, sim, é claro, mas elas não são a Prácrita, elas não são transcendentais, elas não são não materiais. Por exemplo, como este rei. Era um rei que uma vez foi para Kumbamela, Maharaj está falando desse rei que foi para Kumbamela, que é um encontro de vários yogis e sadhus. Ele dava doações imensas lá, como se hoje em dia ele te doasse milhões de dólares. Naquela época, não tinha ainda dólar. Os Estados Unidos tem 250 anos. Ele dava grandes doações que você não pode nem imaginar. Em sonhos, você consegue imaginar. Ele podia, às vezes, dar as próprias roupas, as joias que ele estava usando. Uma vez, ele trocou as próprias roupas com um mendigo e voltou para casa. E mesmo assim, quando esse rei... Uh, Maharaj pode, poderia contar a história de vários grandes reis que eh, se relacionaram, que se comportaram de maneira eh, alinhada com o conhecimento védico. Por exemplo, agora Maharaj nomeou um segundo rei, que ele deu não sei quantas milhares de vacas em doação para os brahmanas, mas não dá nem para contar. Mas nós podemos dizer... Mas é possível dizer que a, a maneira de doar que essas personalidades tiveram estava totalmente livre de qualquer uh, interesse material? Ponto de interrogação. Eu não consigo comparar o amor de um Vaishnava puro por mim do que com o amor de milhares de pais e mães que eu tive nas vidas passadas. Eu poderia colocar meus pais de vida após vida, todos numa linha. E do outro lado, um Vaishnava, meu Guru Maharaj, o Guru dos Pés de Lótus, o Vaishnava que alcançou a perfeição. E mesmo assim nós não podemos comparar o amor do Vaishnava por nós do que o amor com todos os nossos pais de todas as vidas. Ninguém pode, portanto, dizer que alguém tenha qualidades parecidas com a qualidade de um Vaishnava. Então, essa interpretação, uma interpretação lógica não pode ser aplicada no caminho da verdade absoluta. Hoje, então, diz Shambhava, é o viraha. Viraha significa separação. Viraha. Mas se uma pessoa nunca encontrou com o Guru e com os Vaishnavas, se uma pessoa nunca encontrou com o Senhor Supremo, como é possível que ele fale de um sentimento de separação? Que ele diga que ele sente uh, algo ligado a viraha no seu coração. Precisamos tomar cuidado para nos aproximar do Guru dos Vaishnavas de maneira material. Às vezes nós vamos até o Guru, até os Vaishnavas puros, como alguém fala assim, ah, eu vou visitar um oficial, eu vou... Você pode até colocar um pouco de uma concepção mais sagrada, mais purificada, mas que já é alguma coisa, mas não é perfeita. Mesmo assim, a nossa ida até o Gurus Vashnavas não é 100% perfeita, porque a nossa submissão não está completada, não é boa. Se a nossa submissão, se a nossa rendição não é boa, então o autorefugente universo transcendental não pode se revelar para nós, se nós não estivermos realmente entregues. Então, uma vez, às 11 da noite, aproximadamente, a preocupada estava comentando, se eu às 11 da noite quiser ver o sol, como é possível? Alguns homens tolos, eles gostariam de assistir ver o sol de noite. Eles saem e procuram, cadê o sol, cadê o sol? Então, se a minha submissão, se a minha entrega não está total, o Guru Vaishnava não pode manifestar sua uh, forma transcendental eterna diante de mim. Se eu não estou preparado e purificado, o Vashnova não pode mostrar a sua forma transcendental diante de mim. Se o Prabhupada Bhaktivedanta percebia nas pessoas que chegavam até ele algum desejo de servir sincero, aí sim ele demonstrava, mostrava algum conhecimento. Mas se ele via que a pessoa estava querendo trapaceá-lo, ele também a trapaceava. O próprio Gurukshara Das Babaji Maharaj fazia isso. Chegavam as pessoas para falar com ele e ele perguntava quanto é o preço do arroz na sua vila. Quanto é o preço do saco dos cereais? Ele fazia perguntas para despistar as pessoas. E uma vez, quando Bhakti Vilastitra Maharaj foi visitá-lo, ele disse, sente-se. Ele não trapaceou. Ele, ele trapaceava todas as pessoas que vinham perguntar para ele. Mas para Bu, ele disse, sente-se? Para ele, ele disse, sente-se. O que, que você trouxe? Eu trouxe um pote de água, ah, por favor, põe, põe ele aqui, me dê. De onde você vem? De Mayapura. Quem te mandou? Brimala Pashad Sarasvati. Ou seja, Bhakti Siddhanta, Sarasvati Thakur Prabhupada. Você pode cantar um lindo kirtana? Ele disse: sim, eu posso, sim. A sua iniciação já foi completada? Não, não, mi, in, in, minha iniciação não foi completada. Como assim? Perguntou das Kishore de Maharaj. Por que, que você fala assim? Você não encontrou o Vimalaprachada Sarasvati? Você se encontrou com ele em Antardwip, nesse pedaço de Mayapura chamado Antardwip, que é a ilha da submissão, da entrega total. Então vá lá, renda-se lá. Volte, volte e renda seus pés dele. Ou perceba que a sua iniciação já correu, porque você já encontrou com o devoto puro. Você se reiniciou, alguma outra pessoa poderia dizer, eu já me iniciei. E às vezes Maharaj, o Guru Maharaj fala, não, você ainda não se iniciou. Qual é a lógica científica por trás disso? Tente entender o que nós estamos querendo dizer de Shambhava. Quando eu vou diante do Guru dos Vaishnavas, depende com qual humor. Como me aproximo dele? Diante dessa proporção, dessa qualidade da nossa consciência, eu posso receber benefícios ou não do Vaishnava. Se você tem uma submissão de 50%, o Vaishnava vai abrir 50% de conhecimento. Se você tiver 100% de, de submissão, de rendição, o Vaishnava vai abrir tudo, vai te mostrar para você. Veja quem eu sou. É por isso que o Prabhupada Bhaktivedanta falava de objetos autorrefugentes. Eu poderia lhe dar muitos livros para ler. Você poderia ir para o quarto, abrir, abrir a, trancar a porta e ler. E eu poderia te fazer perguntas. Você poderia me responder? Não, você não vai poder responder o que eu perguntar. Depende, porém, de quanta misericórdia do Guru você desfruta. Quanta fé você tem no Shastra, no Guru, nos Vaishnavas. Nós podemos nos aproximar do Guru dos Vaishnavas, mas isso não significa que nós podemos entender a forma transcendental de um Vaishnava. Isso vai depender do meu desejo de servir, da minha sinceridade. Muitas pessoas podem chegar diante de, do, do Guru dos Vaishnavas, mas muito poucos podem receber verdadeira misericórdia. O Guru Vaishnava não são parciais, mas eles vão nos dar conhecimento de acordo com o meu humor, de acordo com a minha sinceridade, com a minha consciência. Então, hoje eu tiro o Tirubhavtiti, uma questão de Vipralamba, de separação, se manifesta. Tente entender isso que eu estou explicando. Você tem que fazer um link com as coisas que eu vou dizendo. Se o Guru e os Vaishnava são autorrefugientes, se os santos nomes são autorrefugentes, então, o que isso significa? Se hoje é. O Virahatiti. O que, que significa Virahatiti? Nós nos juntamos, nós nos encontramos para cantar as glórias dos Gurus e dos Vaishnavas. A verdadeira glorificação do Guru e dos Vaishnavas não é possível através do mundo material. Mas, mesmo assim, nós temos que tentar. E depois nós podemos honrar a Prachada e, e voltar para casa. Mas nós não entendemos qual é a verdadeira lógica por trás do Viraha Mahotsav, do festival que celebra a, separa a separação. A separação que pode ser do Vaishnava ou do próprio Krishna ou de Krishna Irada. Como que nós poderíamos sentir, reflitam, como que nós poderíamos sentir separação de alguém que nós nunca encontramos? Se você me encontra e eu vou embora do mundo material, você pode chorar. Mas se você nunca me encontrou, ou melhor, se você só encontrou o meu lado material, o meu corpo material, quando eu vou embora, você não vai sentir saudades. Todos os grandes vachinavas se foram, no Setor, Grandes Vaishnavas. E nós podemos até participar dos festivais da separação, do abandono do corpo de desses Grandes Vaishnavas. Quem dá doação, quem arranja o festival, quem é o, o acharya, quem que vai ser o presidente da Assembleia, quem será convidado. Tudo isso vai acontecer. Hum, mas nós temos que entender quem são essas personalidades e de que maneira eles celebram esse desaparecimento. Por exemplo, Gurudeva Bhakti Deitamada Maharaj fazia muito isso, ele organizava grandes festivais. E, por exemplo, no caso de um grande devoto como Gurudeva, se durante o festival acontecesse alguma pequena contaminação, o Senhor Supremo não se importava, porque ele era um grande devoto puro mas uh, os tolos são como macacos. Os macacos levantam para dançar ou sentam para dormir, eles não têm razão para fazer as coisas. O nosso caráter se não se purifica, permanece como o caráter de um macaco. Infelizmente, essa é a condição dos seres humanos. Eles querem fazer as coisas automaticamente sem sentir o processo. Então eu vou muito bem a questão de vir a nós não celebramos o desaparecimento de um Vaishnava se nós efetivamente nos encontramos com ele na sua forma transcendental. Se eu nunca encontrei com o Vaishnava na sua forma espiritual, por que eu vou sentir falta dele? Como eu poderia sentir falta dele? Se eu vi a Swarupa, a forma transcendental daquele Vaishnava, eu sentirei falta, eu sentirei dor. No meu coração. Preencher os vazios não é possível. Você não vai sentir falta de alguém que você não conheceu profundamente. Então, esse sentimento ele só chega se nós alcançamos esse encontro com o Vaishnava se nós realmente encontramos o Vaishnava, nós sentimos vipralemba. As emoções da separação, da saudade. Maraja, o que você está dizendo? Muitos devotos estão às vezes chorando. Os grijaspas também choram. diante de outros devotos, às vezes o Vaishnava pode chorar diante de uma assembleia. Eu não sei quanto tempo você vai entender esse segredo, esse sentimento secreto. Nós podemos dar muitos exemplos disso que Maharaj está tentando explicar. Ele está dizendo que não está pronunciando uma filosofia seca. Servir o Guru, depois que o Guru se foi, o discípulo chora. Depois de ter servido o deva quando o Guru vai embora, o discípulo chora. Quando Bhakti Vilastirtha Goswami Maharaj foi embora, ele também chorou. Ah, ah, ah, não, Maharaj está falando de um servo de Bhakti Goswami Maharaj que ele não quer nomear. Aquele seva que ele abraçou os pés de lótus. De Bhakti Vilastirta Goswami Maharaj. Eles vão tentar puxá-lo. Os outros discípulos tentam puxá-lo. Ele está segurando os pés de Bhakti Vilastirta Goswami Maharaj. E apertou os pés dele no peito e não largava. E isso parecia que. Se você for, se você for dar samadhi para o Guru, você teria que dar sa da samadhi para o próprio discípulo, se ele está agarrado nos pés. Mas eu posso te levar diante desse devoto, ele ainda está vivo. E você vai olhar o estado em que ele está hoje. Ele perdeu seu caráter. Você enlouqueceria de ver. Muitas vezes eu fui até onde ele está. Mas quando finalmente eu pude realizar que ele tinha perdido seu cará caráter, eu cortei relações. Antes eu achava que ele era muito uh, sincero, mas, infelizmente, com o tempo, eu realizei que ele tinha um caráter ruim. Eu me senti muito triste. Como é possível, depois de você vir no como Bhakti Goswami como é possível que um discípulo desenvolva tanta pratista tanto desejo de desfrute e de caminho? E de luxúria, de fama, de dinheiro. Então, se uma pessoa faz um pouquinho de guru de guru seu, você já começa a sentir um certo detachment. Esse mundo material está tão cheio de maya que é quase difícil de compreender. O Vaishnava olha para as pessoas e enxerga tudo isso. Ele enxerga o caráter das pessoas. E às vezes, infelizmente, estamos diante de pessoas que não têm caráter. Eu não posso nem mencionar, Dishambhaba, o comportamento dessa personalidade. E me pergunto, como é possível? Depois de servir um Vaishnava puro, sentir atração por dinheiro, por posição, por mulheres, que como é possível? Isso é absurdo. Aqueles que estão fazendo Guru Seva, eles não estão interessados em se sentar na cadeira dos achários. Então, dessa maneira, você tem que entender. Há discípulos que querem fazem essa cena de adorar o Guru, porque eles querem se sentar na Vyasa Asana, na cadeira do Guru. Há pessoas que querem jogar o Guru mesmo vivo. E se sentar no lugar dele. Através das suas ações. Eu não quero nomear esses fatos, mas eu estou falando sobre isso para que vocês aprendam. O discípulo pergunta, Gurudeva, por que você não dá mais iniciação? Você me deu iniciação. Maharaj está contando que uma personalidade é muito importante. Ele era considerado o primeiro discípulo de Prabhupada Bhaksidanta, que Maharaj não quer nomear. Se eu falar pronunciar o seu nome, você poderia cuspir nele. E por algum motivo o Guru deu iniciação, Mas esse discípulo que já tinha recebido essa responsabilidade de ser achara. Uma vez esse discípulo perguntou para o guru, eu posso pregar nos, nos, nos países estrangeiros? E o guru falou, por quê? E mesmo sem autorização do guru, ele foi. Se eu não tenho realização direta, que pregação eu posso fazer? Pregação significa trapacear. Ninguém pode brigar comigo. Se não houver uma realização direta no meu coração, o que eu vou poder dividir com você, tolo? Isso não seria pregação, seria a trapaça. Se você vai pregar a autorização do Guru, deixe que eles pulem dentro do fogo, então. Eles não querem ser salvos. Dessa maneira se eu encontro a Swarupa do Guru dos Vaishnavas se eu encontro a forma transcendental do Vaishnava então a questão da separação vai se manifestar mas se eu simplesmente de acordo com as minhas estimações e meus cálculos materiais Shambhava. Hum. E agora o Maharaj está falando de um momento que Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj dizia para os discípulos, lave suas bocas, não, vá comer, tomar a prachada, lave, lave sua boca e volte. Eles são muito misericordiosos. Como se tivessem bilhões de mães de um lado e do outro o Guru. A misericórdia do Guru ganha. Mas eu nunca esperei misericórdia do meu Guru. Porque isso é um tipo de trapaça dele. Se ele ficar cuidando de mim. Eu que tenho que cuidar do Guru. Sometimes we are, sometimes Às we are vezes, that kind of quality, nós temos que nos lembrar de alguns, algumas qualidades we, específicas, que são totalmente so, favoráveis para mim. Eu tenho que escolher sometimes somente essas. We are going to some Às vezes, a gente se lembra. Algumas qualidades não. do Guru dos vachinavas. E você se lembra delas que são favoráveis a mim Mas aquelas que não são favoráveis para mim A gente quer descartar Para nós a gente quer descartar Bhakti uh, Pramod Perigo, seu costumava perguntar De onde você veio? Você já tomou prachada? Vá lá toma prachada Às vezes Guru Gurudeva obtia alguma informação Olha, eu descobri que na sua casa todo mundo briga então, por favor, por que você não vem e fica comigo? Pode ficar no dama. e eu posso arranjar algum dinheiro para você. Maharaj está dizendo que isso acontece. O próprio Bhakti Pramod Purigasana Maharaj fez essa proposta para um dos seus discípulos. Às vezes, o Vaishnava fica sabendo que seus discípulos brigam muito em casa. E falar, você fica aqui no dama. não volte para casa então. Os Vaishnavas têm infinitas qualidades. Nós já vimos devotos americanos com muito dinheiro. Ele trazia muito, muita, muita, muito Lakshmi e dava para Bhakti Pramod Puri Gossam Maharaj. Bhakti Pramod Puri Gossam Maharaj, o que eu vou fazer com isso? Dizia Bhakti Pramod Puri Gossam Maharaj. Eu não vou aceitar, mas... O o, Vajnava, o outro devoto insistiu oh. e o Bhakti tocou o dinheiro, aceitando Às vezes o Vaishnava nos, nos trapaceia com docinhos, com comida. Algumas qualidades do Guru se são favoráveis a mim, e algumas características dele são favoráveis a mim, eu aceito. Se tem alguma coisa contrária, eu rejeito. O Bhakti dizia, o que você pensa que você está fazendo? Eu sou capaz de bater em você com esse chinelo. Você precisa, você precisa se comportar de maneira perfeita. Não pode rejeitar as instruções do guru que você não gosta. Por conta desse fator, o guru às vezes pode abandonar o corpo. E os discípulos vão ficar aqui chorando. Pode tomar minha prachada, dizia este devoto. Estou sem apetite. A pessoa às vezes vai dizer em público, ah, meu guru me amava tanto, mas na verdade não é, não é real. Isso não é, é sentir falta do guru, isso é fazer um teatro diante do público. Nem sempre essa dor é real. Eu posso desafiar as pessoas aqui sentado no Vyasa Asana de Shambhava. Eu posso tocar na Murti de Nishimha Mas depende da sua fé. Tenho muita autoconfiança porque eu me rendia aos Vaishnavas de Shambhava. Então, eu vou suportar os Vaishnavas, eu vou sustentar os Vaishnavas que são favoráveis ao meu conforto? É assim que eu vou ter que decidir? Ah, eu estava desfrutando pela ajuda do meu Guru, a presença do meu Guru para mim aumentou meu desfrute, porque eu comia a achada porque eu ia para cantar e dançar, era uma coisa muito boa. Mas isso não é vi para vipralambar, vi, vi, vi separação real, porque a pessoa estava se associando com os benefícios materiais que o Guru podia proporcionar. Então Maharaj está falando de gírias. E Maharaj está dizendo que às vezes os Babajis conseguiam realizar quem estava vindo com qual humor, com quais sentimentos no coração. Aqueles que estão realmente enjorando, sentindo rápido. Virou, virou eles com certeza tiveram o Swarup Darshan, eles viram a forma transcendental do Guru. Caso contrário, como é que eles estariam sentindo essa dor? Então, eles sentem um vazio quando o Guru se vai, vale, que nunca pode ser preenchido. Esses discípulos sinceros que entenderam a forma transcendental do Guru. Então, Maharaj agora está falando de um Vaishnava do nosso paramparaxi, que se chamava Sidanti Maharaj. O nome original dele, um Vaisnava do passado, o nome dele era... Shiva, Govindo, I think. Shiva Govinda, se Maharaj não, não se equivoca. Sh não, Shiva Sankar, Shiva Sankar. Shiva Sankar. Era o nome dele de batismo, Ele na sua família. família. Ele havia nascido de uma família muito rica. Eu queria discutir algo bastante intrincado, filosófico. Ele nasceu onde hoje é o Bangladesh. Bourisad é um distrito do Bangladesh, de uma família muito muito rica, muito próspera. E seu irmão era um freedom fighter. Ele lutava pela liberdade da Índia com ah, os intelectuais e políticos que queriam libertar a Índia da colonização britânica, no começo do século XX. Então, um dia ele descobriu que um Sado da Gaudiya Mata e que o Sado ia dar a aula lá. Então, ele decidiu ir ouvir esse Harikata. Ele foi ouvir o Harikata. Esse Vaishnava Kimaraj está glorificando que havia nascido na Bengala Oriental, que hoje é Bangladesh. E esse Vaishnava foi, foi, ficou duas horas discutindo um único verso, explicando um verso durante duas, três horas. O primeiro verso do Bhagavad Gita, Dharmakshetre Kurukshetri. O nome desse sábio, você sabe quem era que estava lá dando aula? Bhakti Vivek Bharati Maharaj. Ele era muito alto, Um Vaishnava muito alto. Ele lembrava para lá da Maharaj. Quando ele se sentava, entrava num lugar, você sentia uma reação. Eu posso lhe mostrar. A cada... A cada ele está, Maharaj está falando com, com o Tarun. A cada Harikata, você tem que mandar uma foto do Vaishnava. Para que as pessoas saibam de quem é o Vaishnava que nós estamos glorificando. Quem são esses devotos? Elevados. Vocês estão errando se vocês não colocam uma foto. Você tem que buscar uma foto para você ver quem é que nós, de quem nós estamos falando. Então, uh, Bakti Vivek Bharati Maharaj estava dando Harikata e esse uh, devoto que no estádio seria uh, Sidanti Maharaj. Uh, ele foi escutado e ele naturalmente sentiu atração por aquela filosofia porque ele já era, na verdade, um associado eterno, um companheiro eterno de Shilabhakti Siddhanta. Então ele quis tomar abrigo nos pés de lotes de Bhakti Vivek Bharati Maharaj. E Bhakti Vivek Bharati Maharaj falou, olha, agora já está tarde, já são 11 da noite, amanhã nós conversamos. Então esse Vaishnava foi para casa, depois de ouvir o harikatha de Bhakti Vivek Bharati Maharaj e não dormiu, ficou agitado e esperou a hora de chegar e encontrar com aquele sado logo de manhã cedo, porque ele não queria que o sado pudesse ir embora por algum motivo sem, sem vê-lo. E Bhakti Vivek Bharati Maharaj disse, então se você quiser venha comigo até Mayapura. Então ele pegou esse rapazinho e foi... Esse, eh, eh, esse Vaishnava era muito jovem naquela época. Então, ele veio e deu essa jiva como puspanjali, como uma flor oferecida aos pés de lótus de Bhakti Siddhanta Sarasvatthaka Prabhupada. Eu quero encontrar com esse Maharaj. De maneira prática, hoje em dia, se as pessoas perguntam onde é que está a Shambhaba, eu gostaria de encontrar lá, ah, eu não sei. Pessoas que sabem onde eu estou, eles falam, não, eu não sei de propósito. Você pode perguntar para o Purushô também, ele já foi testemunha. Teve uma pessoa que procurou, me procurou durante dois anos, foi para lá, foi para cá, e ninguém, ninguém dizia onde eu estava para essa pessoa que estava interessada em mim. E aí a pessoa vai, vai, por exemplo, perguntar de mim em lugares onde me criticam. Ah, ele é rígido, ele não tem etiqueta. Então hoje em dia é assim, as pessoas não indicam os sábios. As pessoas indicam a si mesmas, e elas só indicam o sábio se for uma questão política, se elas estiverem conectadas politicamente. Isso é o que Maya faz. Maya está fazendo isso hoje em dia. Então, Bhakti Vivek Bharati Maharaj, ele traz esse rapazinho e leva até Prabhupada Bhakti Siddhanta. Ele fala, olha Prabhupada, esse rapazinho quer tomar abrigo no conhecimento eterno. E Prabhupada olhou para ele e realizou que havia algo de sincero na alma desse rapazinho e para Padre deu para ele iniciação. Então, em 1924, esse rapazinho tinha nascido em 1906 esse Siddhanti Maharaj, que mais tarde vai se tornar Siddhanti Maharaj. Ele nasceu em outubro, na época de Cártica. E ele tomou a iniciação pela graça de Bhakti Vivek Bharati Maharaj, aos pés de lote preocupado Bhakti Siddhanti. Quando ele tinha... É, vamos fazer a conta. 24 menos 6, quanto é? 18. Foi nessa época que ele tomou a iniciação. Ele era muito jovem. Os pais falaram, ok, você quer servir os Vaisnavas, então nós não vamos arranjar casamento para você. Mas primeiro venha e estude. Então eles pegaram ele de volta e levaram para casa para que ele pudesse estudar. Ele completou sua educação. Sua educação e aí, de novo, Bhakti Vivek Bharati Maharaj trouxe esse rapaz de volta para Gaudiya Math, para Bhakti Sedanta, pela segunda vez, depois que ele terminou de estudar. Então, de novo, ele esse, uh, chegou a Gaudiya Math, completamente. Em uh, 1928. Em 1924, ele tomou a iniciação. Ele era muito inteligente. Ele foi estudar e voltou. Ele era tão inteligente, que nós não podemos nem calcular. Quando ele escutava e via alguma coisa, ele aprendia. Prabhupada Bhaksidanta estava muito interessado na sinceridade desse discípulo. Então, em 1928, ele, ele entrou na Gaudiya completamente. Ele era um companheiro eterno de Prabhupada Então, Prabhupada Bhaksidanta estava olhando as qualidades desse rapaz. Prabhupada mandava esse rapazinho Junto a Bhakti Vivek Bharati Bhakti Maharaj, Bhakti Maharaj Bhakti ou com Bhakti Hiridhoi Vamana Goswami Maharaj Vana Goswami Maharaj O nome dele de Brahmachari De Bhakti Hiridhoi Vana Goswami Maharaj era... Suna Brahmachari, eu não entendi, perdoe E agora, uh, Maharaj está falando de Param Gurudeva Param Gurudeva também frequentou esse rapazinho, que Paramagurudeva na época se chamava é, Hayagriva Pramachari E todo mundo gostava do caráter, do comportamento desse rapaz e, e pela misericórdia do Guru, ele era até capaz de pregar E ele nunca, em toda a sua vida, esse Vaishnava, Siddhanti Maharaj Nunca em sua vida ele ah, é, é, Maharaj vai falar sobre o que ele nunca fazia durante a vida. Ele nunca fez compromissos com o Siddhanta, ele nunca pronunciou um Siddhanta imperfeito com nenhum Sarajia. Maharaj diz também que é, ele fica comovido e, e que ele sente muito não poder falar interruptamente desses grandes santos. Muito bem, Shambhava está dizendo que ouvindo o Harikata puro automaticamente o no nosso coração você teria dado os seus coração aos pés de lótus desse grande Mahapurusha se você tivesse escutado o seu Harikata externamente ele era muito duro, ele nunca fazia compromisso com o Siddhanta um, dois ou três exemplos eu poderia dar desse fato de chamba então, esse Siddhanti Maharaj costumava viajar com esses seus outros irmãos espirituais, com Bhakti Vivek Bharati Maharaj. E naquela época, Siddhanti Maharaj se chamava Siddha Swarupa Prabhu. Era o nome dele de Brahmachari, Siddha Swarupa Prabhu. E ele ia de um lado para o outro pregando. Naquela época, a Índia não Bangladesh, tinha sido dividida, Bangladesh ainda era Índia. Ele ia até Noa you know, até Jashur, Kona. Ele ia até Silehet, Chattagra, Chattagra, pregava em Dhaka. Nesses lugares eles faziam grandes pregações. Ele ia com seus irmãos mais velhos, e diziam, que diziam para ele, agora você pode dar Harikata. Extraordinariamente, ele dava Harikata, mesmo sendo muito Jota. Ele sonaram até Shri Hata, Shilet, que ainda é índia hoje em dia. E lá eles deram Harikata durante três dias, numa espécie de festival religioso. Então, no primeiro dia, a Gaudiya Mato foi convidada a falar. Raya Ramananda, Ramananda Prabhu estava lá, Rayagriva Griva estava lá, e ele estava lá. E quem eles eram? Ah, esse Sidanti <tos> Maharaj, ah, Param Gurudeva e ah, Bhakti Rakshakshidra Goswami Maharaj. É Maharaj a gente pronunciou é, os nomes deles como é, Brahmachari. E esse, esse, que mais tarde se tornou o Sidanti Maharaj, falou de maneira tão dura e tão forte, que as pessoas ficaram e agitadas e quiseram interromper a pregação dele. Então, para e Bhakti Rakshakshidra Goswami Maharaj tomaram o controle da situação. E a situação ficou muito tensa, porque Siddha para Prabhu, que mais tarde disse que no ocidente, Maharaj, queria estabelecer a misericórdia absoluta de Goranga Maham Prabhu. Ele estava dizendo que tal missão e outras missões muito mais famosas eram trapaceiros, eles estão comendo carne e peixe, estão trapaçando você, eles vão levar você para que você adore um semideus, mas nós estamos dizendo, e ele disse, nós não devemos adorar os semideus, os semideus não são sujeitos à nossa adoração, são objetos da nossa adoração, só o Senhor Supremo merece a adoração de todos, e ele falou isso abertamente, e as pessoas ficaram irritadas, agitadas, a situação se tornou muito é, tensa e o Saba, né, essa assembleia foi dissolvida. E ali então o responsável político que havia organizado essa, esse encontro, ele decidiu é, postergar, é, é, é, interromper aquela, aquela assembleia. E aí Gurudeva foi encontrar com esse, esse é, responsável político, District Magistrate, como... Um, deputado, e ele encontrou com... Parangurudeva foi lá e disse, olha, eu vim I aqui para lhe, lhe dar certeza, para lhe dar toda a certeza que este Brahmachari, esse Vaishnava que falou dessa maneira, uh, uh, não vai falar you novamente, tudo vai ser feito de maneira mais and doce. Por favor, restaure a Assembleia. E e porque esse, esse, esse deputado tinha dito, olha, ah, eu não posso arriscar, porque foi muito tenso, as pessoas quiseram quase brigar. Então, Gurudeva disse, nós vamos organizar o festival de uma maneira muito doce. Meu, meu, meu, meu irmão espiritual não falou nada errado, mas ele falou de uma maneira um pouco dura e as pessoas não conseguiram entender a sua representação. As pessoas não conseguiram aceitar, ele disse coisas certas, coisas efetivas. Então, o deputado disse, ok, vamos fazer, então, continuar. Então, quando eles organizaram de novo essa Assembleia, Param um Gurudeva, que na época se chamava Hayagriva Brahmachari, começou a falar de maneira muito doce. E ele passou a palavra a Ramananda Prabhu, que era Bhakti Rakshakshri Dar Goswami Maharaj, para estabelecer o Siddhanta. Bhakti Rakshakshira Goswami Maharaj disse, em primeiro lugar, é, cordialmente eu gostaria de agradecer a presença de todas as pessoas locais e eu estou muito surpreso de ver a hospitalidade, de ver a hospitalidade, ver a, a hospitalidade que está sendo demonstrada para todos vocês aqui de Chilete Agora, me perdoem, talvez, eu não sei, eu disse que Shiletri não faz mais parte da faz ainda parte da Índia, mas eu estava confundindo talvez com Shilong. Perdoem, precisa verificar isso. Então, uh, Bhakti Rakshakshidra Goswami Maharaj, que na época era Ramananda, Raya, Ramananda Prabhu, falou de maneira extremamente suave. Mas depois ele es estabeleceu que aquilo que meu irmão espiritual ontem estabeleceu de maneira pesada, na verdade deve ser considerada grande misericórdia porque ele quis fazer uma operação imediata. Ele é um grande sábio, mas ele estava dizendo coisas reais, vocês não gostaram de ouvir, porque às vezes as pessoas ainda comem carne, comem peixe, mas ele queria explicar que isso traz karma negativo. O que ele explicou estava perfeito. Então, nesse momento, Bhakti Rakshakshi Drago Samaraj explicou com delicadeza e detalhes toda a filosofia, a base da filosofia de Chaitanya Mahaprabhu. Eu peço a todos vocês, ele disse, que qualquer um de vocês, de qualquer casta, de qualquer credo, pode ouvir. Se você puder provar que Chaitanya Mahaprabhu não é o Senhor Supremo, nós nos silenciamos. E todo o sábado ficou em silêncio. E tinham centenas, milhares de pessoas lá. E todos eles acabaram, depois que Bhakti, é, é, Bhakti Rakshakshidra Goswami Maharaj falou lá, todos pediram, é, eles pediram que a, que a Assembleia não continuasse depois dos três dias e ficar, durasse duas semanas, quinze dias, para que esse grande sado possa falar, como ele fala, como ele se comporta, as pessoas se renderam, se renderam e disseram, olha, nós queremos ouvi los pelo menos por 15 dias. Por favor, pediram ao deputado, aumente o tempo da Assembleia. Assembleia. É. Em outra uh, ocasião, uh, em Bangladesh, uh, um lugar chamado Naranganj, lá eles estavam dando harikata. Param Gurudeva não estava lá. Bhakti Ditanada Goswami Maharaj não estava lá. Ele estava ocupado de acordo com as instruções de Prabhupada Bhakti Siddhanta. Eles estavam ocupados em obedecer as instruções. E Param Gurudeva foi mandado a fazer outro seva. E, Bakti e o próprio ah, um, Bhakti Rakshakshi Goswami Maharaj, que era Ramananda Prabhu, não estava lá. Estava só Siddhanta Maharaj. Então ele foi pregar. E ele falou o Siddhanta de tal maneira. Que todos os oponentes, todas as pessoas que pregavam uma filosofia que se opunha ao conhecimento védico original, foram destruídos pela sua explicação, foram uh, derrotados pela sua explicação. Então, de acordo com o seu procedimento, os Sarajis diziam que você podia alcançar o sucesso independentemente do seu comportamento sucesso espiritual independente do comportamento E aí eles disseram também que vocês todos nós todos podemos chegar até Deus seguindo qualquer doutrina não precisa escolher uma, uma doutrina é mais purificada então Siddha Siddhanta Swarupa Prabhu, Siddhanta Maharaj, okay, até say, o fogo nesse, should, nesse falso Siddhanta. Ele disse, você deveria se envergonhar. O que você está dizendo não é verdade. Você não tem vergonha de mentir assim na frente do público? Essa é a sua misericórdia que você está fazendo, dizendo para as pessoas que se elas comerem peixe, comer cadáveres de animais, isso é a mesma coisa de que elas não comerem? Aqueles que mostram misericórdia e compaixão, não tem diferença? Você está dizendo também que servir as almas condicionadas é igual a servir Deus? Isso não é real. O mundo inteiro está aplaudindo isso. Até nos Estados Unidos, ele abriu grandes centros de pregação. Isso, isso não é real. Isso que eles estão dizendo não é real. Como os cristãos que dizem, oh Senhor, me, nos, nos dê o nosso pão. Por que nós temos que pedir para Deus que ele nos arranje nosso pão? Nós temos que arranjar o nosso pão. Por favor, nos dê o pão, o pão de cada dia. Quem é o Senhor Supremo é que tem que nos servir e cozinhar pão e chapate para a gente comer? Isso não é bhajana. Isso não é adoração. Então ele falava de maneira corrigindo essas imperfeições filosóficas ele disse, esse Vivek que vocês estão adorando, na verdade, é um, um bandido. Porque ele estava apontando para essa filosofia, guiada por, esse, por essa personalidade chamada Vivek. Maharaj não quer dizer o nome dele inteiro, porque essas pessoas podem ficar bravas hoje em dia conosco. Essa pessoa, na verdade, é um mafioso espiritual. Ele é um bandido e você vai dar guirlandas para ele. Ele está mentindo para você, vocês fazem estátua dele para todos os lados. O Maharaj está dizendo: Eu nasci no, quase no mesmo prédio. Eles chamavam ele de Paramahamsa. O Siddhanti Maharaj, ele não é Paramahamsa. Na verdade, ele <risos> Ah, ele é um pelicano que pesca. Ele não é um paramahansa, um grandes cisne que bebe leite, que só bebe leite que cai na água. Ele é um pelicano que come peixe. Então, finalmente, de Xambaba, nessa ocasião, that, estava muito quente. Bem, eu estou em favor de você. não é Harikatha. favor. Você vai Então. The news veio, a news veio Maharaj está dizendo que Prabhupada Bhaksidanta então, ficou sabendo que <coughs> Siddha Swarupa Prabhu falou dessa maneira muito rigorosa e, e a Assembleia pegou fogo em <coughs> Prabhupada. Então Bhakti Maharaj contou para ele, olha Siddha Prabhu falou dessa maneira. E a Assembleia pegou fogo. Prabhupada Bhaktivinoda Rita Rio. Siddhiswarupi fez um grande serviço. Um que seva, pode valer mais, um mais de uma Zorup laca, Zorup mais de 100 Zorup mil rupias. rupias. Porque assim, é? ele fez um grande e serviço. É, é ao dizer é a verdade, quanto vale alguém que possa falar dessa maneira? Ele tem rendição 100% aos pés de lótus do Guru dos Vaishnavas. E é por isso que ele pode falar, pode falar dessa maneira. Quem pode falar dessa maneira? Acho que vai falar mais sobre esse ponto. Você não tem direito de falar dessa maneira. O Prabhu. Ele fez um serviço que não é, que não é possível para ninguém. Prabhupada diz que o valor desse serviço era supremo. Incomparável. E agora Shambhava diz que ele vai fazer um pequeno pulo na história. Vai glorificar-se da Swarupa Prabhu, que mais tarde se tornou Siddhanta Maharaj. Era um Vaishnava que externamente parecia muito duro, muito rigoroso. As pessoas dizem que Shambhava é rigoroso, mas ele era muito mais rigoroso do que eu, de Shambhava. Eu não sou tão se rigoroso Dante quanto Maraj, ele. Gone, se Dante Maharaj, quando o Prabhupada se foi, foi o Prabhupada Bhaktisiddhanta abandonou o corpo, ele decidiu que ele não ia é, ficar de nenhuma gone, parte, ele não ia tomar partido de nenhuma facção. Ele, quando o gone, quando o Prabhupada Bhaktisiddhanta se foi, foi então Bhakta Vivek Bharati Maharaj e, e, e Siddha Saru Prabhu, eles decidiram que não iam tomar nenhum partido. Eles queriam cantar adoração e separar, seguindo as instruções de Prabhupada Bhaksidanta. Porque quando Prabhupada Bhaksidanta se foi, Gaudiya Mati sofreu algumas divisões. Então, eles ficaram próximo da Chaitanya Gaudiya Mati, numa em determinada localidade onde eles construíram um templo e começaram a pregar. Estabeleceram Radha Govinda, Vigraha e Hari. deidade de Radha Krishna e Chaitanya Mahaprabhu. Então, Bhakti Vivek Bharati Maharaj era o Shikshaguru de Sidanti Maharaj, porque o primeiro Harikata, ele tinha ouvido o Harikata dele, lembram? O primeiro Harikata que ele ouviu foi de Bhakti Vivek Bharati Maharaj, então ele era o seu Shiksha Guru. Ele nunca quis deixá-lo. Então, dessa maneira, ele começou a fazer o bhajana sobre a guia de Prabhupada. E Depois de um determinado tempo, Bhakti Vivek Bharati Maharaj foi embora desse mundo material. Ele tinha 80 anos, ele era enorme, muito forte. Um dia ele, ele abandonou o corpo material, então, esse seu é, discípulo, Sidanti Maharaj, seu Shiksha discípulo, chorou muito. Então, uma vez, Sidassarup Prabhu escreveu para ele uma grande carta. Se você não vier até então, mim, para mim é me abençoar, se você ficar cantando japa sozinho, eu também vou fazer, eu vou parar de pregar e vou ficar sozinho também num canto, senão eu vou preferir morrer. Se você decide ficar numa vida solitária, então eu também vou. Depois de ler essa carta, Bhaktivedic Bharati Maharaj chorou, e ele voltou e ficou com esse seu Shiksha discípulo, que era Siddha Sarupa Prabhu. Mais tarde, Siddhanta Maharaj. Então, por arranjo do Senhor Supremo, depois de alguns anos, Bhakti Vivek Bharati Maharaj abandonou o corpo. E Siddhaswarupa para Prabhu se sentiu é, desolado. Ele era seu grande Shikshaguru. Bhakti Vivek Bharati Maharaj era seu Shikshaguru. Então, se, é, Siddhaswarupa para Prabhu, que mais tarde se tornou Siddhanta Maharaj, decidiu nesse momento tomar Sannyas. Então, o Shambhava está fazendo uma, uma correção a um outro Harikata. Maharaj está falando de um outro Vaishnava, chamado Ashram Maharaj. Ashram Maharaj. Esse Ashram Maharaj também era um devoto sênior de Prabhupada Bhaktivedanta. que tomou sannyas em 1941. A Prabhupada se foi do mundo material, Nesse, no dia 31 de dezembro de 36 ou primeiro de janeiro de 1937. O calendário inglês diria que ele, nasceu no dia primeiro, que ele abandonou o corpo no dia 1 de janeiro porque as pessoas no ocidente calculam que o dia muda à meia noite, mas aqui o, o, o, o calendário bengali é de acordo com o nascimento do sol, então 3 e 30 da manhã ainda é dia 31. Ele abandonou o corpo no, no Brahma Muhurta. Então, esse Ashram Maharaj tomou o Sanyasi em 1941, era um discípulo de Bhaktisiddhanta. Ele não foi para os países estrangeiros, ele pregou aqui na Índia. E seu seva principal era a publicação de livros. Seu seva principal era publicação de livros. Vedanta Upanishad. Então, Prabhupada tinha o desejo de publicar um dicionário o Prabhupada queria fazer um dicionário especial. Mas Prabhupada partiu sem realizar esse serviço. To write the of Sutra, e Siddhasarupa Prabhu res, decidiu escrever o vidhavishan um, vidhavishan, um comentário do Vedanta Sutra and, seguindo you know, os comentários de Baladeva Vidya e de grandes comentadores Vaishnavas. Então, eles convidaram vários devotos como quando Rupa Sanatana de, de, de, de renunciaram à posição de primeiro-ministro e de ministro da fazenda? O rei perguntou, por que, que vocês não estão vindo mais trabalhar? Ah, nós estamos doentes, mas o rei percebeu que eles não estavam doentes. que Eles estavam rendo o Bhagavatam com grandes panditas, com grandes devotos. E o rei disse, eu mandei um grande médico ayurvédico. Mas o médico disse que vocês não estão doentes. E você disse que vocês está doente? Eles disseram, nós não estamos na posição de continuar a servindo o Senhor. Eles disseram ao rei. Por quê? Por quê? O rei perguntou. Não, nós não podemos mais trabalhar. O rei ficou muito bravo e prendeu os dois. Então, em casa eles discutiam o Bhagavatam. Com 20, 25 panditas vieram, exaltados devotos. E cada um falava um verso. E você pode comentar esse verso? Aí o pandita comentava e outro pandita comentava. E, a, e, e eles depois faziam uma síntese do que havia sido dito. Vejam que capacidade. E Siddhanti Maharaj pegou esses comentários e. E, e compilou um livro, assim, da mesma maneira, ele sentou com grandes panditas para compilar esse, esse seu comentário. E ele escrevia tudo o que eles falavam. E depois ele pegava todos os comentários desses grandes santos, de Baladeva Vidya Bhushana, de Shri Vijvanatha Chakravati Thakur, de Ramanujacharya, de Acharya, todos. E ele pegava depois, fazia uma, uma, uma, uma síntese do Govinda Basha, que é o comentário do Vedanta Sutra feito pela Gaudia Mata. Nós, em nome da sociedade da Gaudia, da Gaudiya Transcendental, temos que ser sempre gratos ao que ele fez. Ele é uma estrela. Bhakti Pramodho Maharaj disse isso, literalmente. Ele é uma estrela brilhante, autorefugiente, no céu da Gaudiya. Vocês não me dão tempo suficiente de contar tudo. Só duas horas não são suficientes de Xandava. Então, pelo desejo de Prabhupada da eles não podem... Ele, des... Ele comentou o Vedanta o Upani, Upanishad. Existem 108 Upanishads. Lembre-se disso. Mas os, os, os Upanishads principais são 11. Ishaokeno, Manduka Upanishad. Esses são os 11 principais. vai escrever comentário. Presidente Maharaj quis escrever esses comentários, e eu tenho. Eu sou muito tolo, mas eu, tenho, eu tomo muito cuidado com esses comentários. Meu Gurudeva de Maharaj, me contava vários segredos. Olha, meu filho, ouça isso aqui. Ele não contava na frente de todo mundo. Eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, eu sou um mendigo. Ninguém quer ouvir meu Harikata. Onde eu vou contar esses segredos de chambaba Finalmente pelo desejo de Shantanaraj, ele disse, você tem a responsabilidade de servir a sua Sampradaya. Eu recebi essa carta dele e eu chorei, mas onde eu vou as pessoas querem fazer política não querem deixar eu falar. Não tenha medo, esse é o Seva que você faz para a nossa Sampradaya. Pela misericórdia de Santa Maharaj do nosso Guru Varga. Todos os grandes sábios me autorizaram a, a dar Harikata. Me disseram que eu tinha que dar Harikata de Shambhava. Você tem que dar Harikata em nome do Guru Varga. Prabhupada se foi. Você pode dar Harikata de? Shambhava re recusava isso. Mas eles disseram, muitos sados disseram para ele dar Harikata. Como um milagre. Pela misericórdia do, de Gurudeva e do nosso Guru Varga, de alguma maneira eu estou tentando fazer, manter a minha vida dessa maneira. Eu não posso dizer que eu seja uma pessoa que tem sucesso, eu sou, eu não tenho falso ego, quero manter falso ego. Então, portanto, eu só estou tentando alcançar o sucesso espiritual, diz humildemente das Babaji Maharaj. Ele me lembrou, você tem a responsabilidade de servir a nossa Sampradaya. A Sampradaya é algo muito grande. Mas isso acabou acontecendo pela misericórdia de Shilashanta Maharaj de Shambhavi, que deu ordens para ele continuar pregando. Muito bem. Pela misericórdia de Prabhupada, Siddhanta Maharaj foi, obteve sucesso de, de publicar esses comentários. Dos Upanishads, do Gita. Ele escreveu o Gita Bhushan. Porque ele baseou os seus comentários. Nos comentários de Baladeva Vidyabrishana, Bhakti Thakur. Of, Qual, é uh, Qual é o nome do comentário? Deixa eu perguntar para você. Qual é o nome do comentário Bacchino. do Gita escrito por Bhakti Thakur. Você sabe? So eu estou falando na frente dos tolos, vocês não sabem a resposta? Rasik Nandantika. Aqui, na verdade, Tikka. E ele fez então essa compilação desses comentários de maneira perfeita. Muitos livros ele trouxe até nós. Ele queria publicar tudo, mesmo que eles não tinham dinheiro naquela época. Ele foi o primeiro a dar doação a Amado Goswami Maharaj, para a, para a construção do lugar de nascimento de Prabhupada do templo. Ele foi o primeiro a dar doação para construir esse templo. Ele foi o primeiro a dar dinheiro para o seu irmão, irmão espiritual. Eu sou o primeiro a doação, doação a construção do templo, onde. Uh, apareceu para o Prabhupada Bhaksidanta em Jagannathapuri. Guru Deva fala sobre, muito sobre very, esse very tempo very special, no, no livro uh, very, very A Puríssima special Filosofia do Avatar Dourado. Dourado. Então, ele tinha muitas especialidades, Sidanta Maharaj. fazer você pode mood do Prabhupada. Prabhupada used to e o uhum. Prabhupada usava fazer uma exposição. Era a natureza do Prabhupada. O Prabhupada usava fazer uma exposição. Prabhupada Bhaktisiddhanta quis fazer algumas é, exposições em várias cidades. Em Varanasi, em Hilalabad, em Dhaka. em vários lugares. O Prabhupada Bhaktisiddhanta gostava de fazer exibições, é, mostras sobre imagens ou coisas que lembrassem a Krishna. Porque ele sabia que as pessoas não conseguiam entender somente através do harikatha. Eles faziam como desenhos, quadros, ou também como estátuas pintadas. Por exemplo, ele também fez, mandou desenhar a cena de Ajamil que estava abandonando o corpo, e os Yamadutas e os Vishnudutas vieram. Esses passatempos que estão no Bhagavatam. E a pessoa pode perguntar, ó, oh, qual é o significado dessas estátuas aí? Sobre a Guia de Prabhupada, seus discípulos explicavam para as pessoas que chegavam. Essa era a natureza de Prabhupada Bhaktisiddhanta, mesmo no Radha Kunda. A responsabilidade de abrir uma revista foi dada para Bhakti Rida Ivanogoswami Maharaj. Uma exibição muito importante aconteceu lá sobre o Bhajan Kutir Diradalani, Lalita e Vishaka. Vejam, Prabhupada estava nos ajudando em tudo. Quem pensa que Prabhupada não vai nos suportar diante de Raganu Gavadana? Ele deu responsabilidade para Vana Maharaj. Você pode fazer uma exibição ao redor do Radha Kunda. A bactéria da Ibarra não muito inteligente. Mais tarde falaremos sobre essa questão de Shambhava. Ele era muito puro e abriu essas, essas mostras, essas exibições como Krishna fazia Seus passatempos. E se Prabhupada não fosse favorável a Raghunuga e Rupanuga Bhajana, não haveria isso. Só que Prabhupada quer que nós nos purifiquemos antes. Vocês já estiveram lá? No Bhajanakutiri Prabhupada Baknudataku? Eu ficava lá muito tempo atrás de Shambhava. Which Which em que ponto era o Kunja de Vishakasaki, de Tungavidya, de Chitrasaki? Tudo foi estabelecido por Vana Maharaj pela instrução de Prabhada Bhaktisiddhanta. Opa, eu estava tão feliz, tão feliz que eu não posso falar. Tanto feliz. Opa, não de quem Número um Quem está falando assim? ravish O Prabhupada não permite que This. não dizia que falássemos disso como sarrajiyas. Ele primeiro queria ver nossa purificação e nossas qualidades espirituais. Ele estava pronto para nos trazer. Mas você quer se tornar um sarrajiyas? Você quer falar disso antes da hora? Como o Prabhupada ficaria contente com isso? Então Bhakti Siddhanti, Siddhanti Maharaj escreveu muitos livros, publicou muitos livros. Propa Tapani, o livro mais importante, se você quiser a explicação do Gaia no Gopal Tapani, Upanishad, um Upanishad antiquíssimo, sem o qual a nossa Gaudiya Mata seria cega. Quando alguém diz todo Guru Varga é inútil, só eu sou o, o grande devoto, isso é a, a, a exclamação de um macaco. Não, ninguém deve falar assim. Ele fez grande Ele serviço. Estava, sim. sim. Siddhanta Maharaj era rigorosíssimo. Assim como o Prabhupada Bhaktisiddhanta era muito rigoroso. Que Maharaj também era rigoroso, Shanta era muito rigoroso. Eu sou filho deles, então eu tenho que ser rigoroso de Shambhava. Mas eles eram muito mais do que eu, diz Shambhala. Porque eles tinham muito amor, então eles explicavam a verdade. Depois que Bhakti Vivek Bharati, Bhakti Vivek Bharati Maharaj se foi, ele tomou sannyasa, o Maharaj tomou sannyasa de um discípulo de Bhakti Vivek Bharati Maharaj. Alguns discípulos de Bhakti Vivek Bharati Maharaj queriam que, que, tomar Sannyasi. Então, esse discípulo de Bhakti Vivek Bharati Maharaj deu Sannyasi para Sidantim Maharaj. Nós temos um livro, não temos? O significado do voto de Sannyasi na Gaudiya Mata. Publique de maneira moderada. Você não pode publicar tudo junto. Publique um de cada vez, senão as pessoas não vão digerir. Nós publicamos muitas coisas, mas quase todo dia. As pessoas não têm tempo para ler tudo. Eles acham que isso tem que é algo barato. As pessoas querem ouvir um Harikata só por ano. As pessoas são tolas. Então, Siddhanta Goswami Maharaj disse as regras e regulações do Sanyas. Dessa maneira nós temos que manter a vida do Sanyas. E depois disso, um, dois anos depois, Siddhante Maharaj observou que alguns Vaishnavas tinham se desviado do caminho. Marazzo, o Sr. Maharaj o chamou. Ele tem que seguir o voto de dessa maneira, totalmente. Caso contrário, eu não posso permitir. Ele deu, uma, um, ele deu um aviso. Mas mesmo assim as pessoas não obedeceram. Eles, querem. Eles foram até a casa de uma viúva. Então, tem que iam na sozinhos na casa de uma vi de um viúva. Você não pode fazer isso, ele disse. Então, quando eles decidiram não obedecer Siddhanta Maharaj, Siddhanta Maharaj pegou a roupa de saneança deles e puxou de volta. Devolva a minha roupa de saneança Eu te dei saneança mas você está agindo como um grihasta. Ele puxou a roupa. E puxou, devolva a roupa de Sanyasi que ele deu. Vocês querem trapacear? E ele puxou a roupa de Sanyasi desses Sanyasas. esses Sanyasas ficaram bravos. Eles decidiram matar o de Maharaj. Porque enquanto ele estava vivo, nós não podemos desfrutar nossa vida. Então essa é a situação de hoje em dia. A pessoa se veste de Sanyasas, recebe Sanyasas e vai viver como grihasta. Eu não estou mentindo, infelizmente, de Shambhava. Eu estou tocando Tula Sedevi. Isso é o que está acontecendo hoje em dia. Bhaktivinoda Thakur já escreveu sobre isso. Ele disse: eles querem as honras de um sannyasi viver como grihasta os prazeres materiais. Isso não pode ser feito. Se uma pessoa toma sannyasi e age assim, ela não é verdadeiro sannyasi. E ninguém pode brigar comigo, de Shambhava. Eu estou falando que isso foi escrito, isso existe. Vocês acham que não? Eu posso mostrar para você, Bhaknanda Thakur escreveu isso. Infelizmente essa é a situação atual. Então esses saniássias decidiram matar Siddhanti Maharaj. Como matá-lo? No templo cheio de discípulos, eles decidiram que no inverno, quando tivesse muito frio, eles iam fazer os devotos entrar no quarto dele. Ele, ele, morre. ele dormia e num quarto longe, com muitas pessoas. Você vai pegar uma faca e vai matá-la. decidiram de fazer isso. Imaginem. E por milagre, por arranjo de Prabhupada Bhaktisiddhanta, é um arranjo de Guru de Prabhupada. Muitas vezes eu voltei da morte. De Shambhava, e eu voltei da morte. Ninguém poderia me salvar, mas eu voltei. E aconteceu a mesma coisa com ele. Especialmente naquele dia. Por que Maharaj? Ele mudou a posição, a forma de dormir. Ele geralmente dormia da mesma posição. Naquele dia, ele dormiu com a cabeça do outro lado. Por, por acaso, ninguém sabe dizer por que ele fez isso. E ele se cobriu com cobertor, estava frio, ele cobriu a cabeça. E um assim chamado devoto, eu já falei o nome dele, ele veio com uma faca, com cutter, uma faca de madeira. Pá, tentou cortar o pescoço dele. Mas Maharaj pulou da cama. Ele tava na, não estava na cama, ele estava ele tava no chão, deitado no chão. E, o, e o, Ele estava sangrando e ele viu alguém correndo. Ele percebeu quem era, esse homem que tentou matá-lo. E o homem saiu correndo e jogou fora essa faca de madeira afiada. E um policial veio. E o departamento dos detetives fez uma investigação e esse, e esse, esse assassino foi pego. Ele foi levado até a corte. O juiz perguntou para ele. O advogado de Maharaj, defesa de acusação disse, Maharaj, você tentou matar esse homem de noite. O advogado disse para o veja, Maharaj, veja, olha, veja esse homem. O homem que você viu, é o mesmo homem que você viu tentando lhe matar? Olhe para ele. Você o identificou? O cidante Maharaj tem assim, o, a cadeira do réu e a cadeira do, do, de quem está depondo, né? E Maharaj olhou para ele e disse, olhou para ele nos olhos e disse, durante muito tempo Maharaj estava olhando nos olhos dele. Cheio de misericórdia, ele disse: Não, não esse homem, não. Como é possível? Esse homem foi pego. Olha de bem, foi ele, disse o, o, o advogado de acusação. Não. E o juiz foi forçado a dissolver o caso que Maharaj, por misericórdia, disse não. Mas esse homem quis matá-lo. E Maharaj disse então, não. Você vai dizer que não existe misericórdia no coração de Siddhanta Maharaj? Quem disser uma coisa dessa está fazendo uma grande ofensa. Ele era o mais misericordioso. Ele poderia bater no meu rosto, mas mesmo assim eu abraçaria seus pés de lótus. Quero que ele. Me dê broncas. Mesmo você, você talvez fugisse das broncas dele, mas eu quero que ele me corrija. Tente entender o objetivo da sua vida. O maior problema é que você não encontra um objetivo. Se sua vida não tem objetivo, então você tem um grande problema. O seu, o seu objetivo tem que estar fixo. A razão pela qual eu deixei tudo, porque eu quero seguir para o Padabhá a razão pela qual eu quero seguir Bhaktinoda Thakur, ninguém pode não, tirar desse meu objetivo. Você precisa decidir isso de maneira forte. Eu precisaria falar tanto sobre esses pontos, sobre esse Goswami Maharaj, mas eu sinto muito, o tempo não é suficiente. Ele deu oceanos de instruções de Harikata. Ele nunca se, comprou, ele nunca se fez nenhum compromisso. Nenhuma concessão. A, a maia, ao pregar o Siddhanta de Prabhupada Bhakti Siddhanta. Se eu dissesse que eu sou o único pregador e que todos foram para o, o ocidente coletar dinheiro, você está fazendo uma grande ofensa. Meu Harikata não é uma crítica. Mas protesto. Porque eu tenho minha a minha mente está fixa de Shambhava. que eu preciso, se alguém estar contra o meu Guru Varga, porque a minha identidade é ser o cachorro do Guru Varga. Por isso, Maharaj quer dizer que ele não está criticando, ele está descrevendo discrepâncias que aconteceram para salvar o Siddhanta. Bhaktivigena Bharati Maharaj dizia, você não está criticando ninguém, você está dando resposta a crítica alheia. Alguém poderia dizer, Shambhava está criticando, mostra onde. Mostre que eu não amo o meu Guru Varga. Mas eu não vou tolerar se alguém for contra Gaudiya Mata. Eu não vou tolerar. Eu disse para eles, no mundo inteiro, você tem algum pandita? Traga ele aqui. Traga todos os seus panditas que me tragam resposta. Eu me sinto sozinho, não precisa ninguém me ajudar. que Eu respondo todos eles e provo que eles estão errados. porque Eu sei que eles são mentirosos. Eles estão trapaceando o mundo inteiro. Mas eu tem que publicar o Harikata. Ou a Virbhav Tirobhav com fotografias. Antes da minha morte, eu quero ver o mundo inteiro identificando os Vaishnavas. Depois que eu abandonar o corpo, eu quero ver isso. Antes que eu abandone o corpo de Chandrava. Quero saber que todo mundo saiba quem é o nosso Guru Varga, um por um, não só um aqui outro lado. Qual é a contribuição dos grandes Vaishnavas? Esse é o seu Seva. O Guru, o Guru é um O Guru Tattva é um tattva único. Eu sei que você está colocando a sua energia nisso. Mas você tem que fazer de uma maneira específica. Eu quero que as pessoas vejam as imagens, as fotos dos grandes visionários e saibam, saibam identificá-los. Assim você vai alcançar o seu sucesso espiritual. Então eu quis explicar muita coisa sobre esse Dantigoshana Maharaj, mas eu não pude dizer nada. Se Prabhupada vai falar, se Deus sabe, Prabhu, Siddhartha Prabhu abriu a, mostrou a fotografia imperfeita da Sociedade tradicional. Ele não criticou ninguém, ele simplesmente mostrou a verdade como ela estava sendo vivida. O que está errado, isso é o Siddhanta Vishal de Prabhupada Bhatsiddhanta. Os trapaceiros, eles têm que ser iluminados. As pessoas têm que saber quem são os trapaceiros. Eles têm que saber que Siddhanta Maharaj era um defensor da verdade. Quem era? Saber que a Bactéria da Ivana Goswami Maharaj não era é um trapaceiro, que era é um grande devoto. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse: Eu vou mandar um devoto importante no exterior, que são tão bons quanto eu. Eles vão dizer que a Bactéria da Ivana Maharaj é inútil você vai cortar o Siddhanta Vichara de Bhaktisiddhanta? É é Nós podemos provar isso matematicamente. Eu você vai cortar, vai cortar o Siddhanta Vichara de Prabhupada. Como um ex que escreveu muitos Ou livros so depois, so uh, contra Prabhupada Our, our, our, because our, you know, uh, you know, this, you know. Vinod uh, Bihari, Vinod Bihari Vinod Prabhu. Vinod I mean Kesopusima. Shila Kesopusima, Raj, a In front of Kesopusima, answer. I can put challenge in front of Maharaj, Diante de Bhakti Pragnagya ser Maharaj, ninguém poderia de, dizer que ele estava errado. Ele respondia até para o governo indiano. Quando o, indiano governo, quando o, governo, indiano, quando o governo indiano quis restringir os sados, ele escreveu para o governo. Ele foi o único que conseguiu protestar. Ele protestou contra a matança das vacas. Eu não sabia disso. Recentemente, Shambhava ficou sabendo. Porque meu pai fazia isso. Talvez eu, que sou seu filho, também sou interessado. Eu dei um pedaço desse livro sobre a proteção das vacas de Shambhava para alguém traduzir. Talvez você possa me ajudar a traduzir então, esse livro. Então, Shirakesha Gosemaraj respondia a todos. Então, respondia a todos. respondia Kesamar para eu posso o livro depois. Eu posso o livro depois. guru? See? Então, eu não estou interessado em ler esse livro, eu só vou ler para responder lo Quem é o, é o guru dele que instruiu essa alma caída, esse, esse ex-Vinoda? Porque ele, na verdade, estava traindo o seu próprio guru, que era o propósito Bhakti Então Bhaktivedanta. Então, Bhaktiakshakshedra Goswami Maharaj respondeu, Bhakti eles brigaram com esse, esse irmão espiritual que atacou o Bhakti Siddhanta, dizendo, quem é o Guru dele? Me mostre um Harikatha em quem eu critiquei alguém. Eu só estou dando respostas, de Shambhava. Essa é a resposta que eles precisam escutar. Se eles conseguirem digerir o que eu estou falando, eles podem entender, senão eles têm que ficar em silêncio, de Shambhava. Sarvaguna guna i statro sate sur ahá harau Mahaduguna, shaputo oh mahad Mano-rathen-asato-dhavato-vay bhagavati yakin chaná salva guna i shama sate sur Harau-abhakta-shaputo-oh-mahad-guna guna mano rathen vichara If not more, at least ten times you can hear. Someday I can put questions. Any day. I have no time now. I, I can arrange one sabha where I can put question. Everybody can sit, I can put questions. One <inaudible> the <inaudible> and We beg kipa from Sila Siddhanta Russi Maharaj. That we can become fair and above board. No complication should be there. We should be very no duplicity. Follow, you pray, they can bless you, they are watching you. Who can hear this kind of word?